Is on. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Instituto A Jogada. Neste vídeo eu vou comentar um pouco a geopolítica é, dessa semana em torno da Cúpula das Américas, que acabou de acontecer lá em Los Angeles, e onde o presidente brasileiro esteve presente e teve uma bilateral com o presidente americano, é, o presidente do México, ao contrário, não esteve presente, ele é, comunicou que não iria ao evento por causa da decisão de, de, de vetar a presença de Cuba, Nicarágua e Venezuela, é, uma decisão aí um pouco complexa, complicada do, do presidente americano, né, que está justamente mantendo com isso algumas posturas que o presidente Trump eh, exercia no seu governo, inclusive o presidente da Argentina fez um comentário bastante direto sobre isso. Ele falou que definitivamente gostaríamos de ter outra cúpula das Américas, o silêncio dos ausentes nos interpela para que isso não volte a acontecer, gostaria de deixar bem claro que o fato de ser país anfitrião da cúpula não implica ter a capacidade de impor um direito de admissão sobre países do continente, frisou o presidente argentino, e disse também que é hora de mudar políticas herdadas do governo anterior. Então, é, foi definitivamente uma, uma oportunidade perdida aí pelo presidente americano, né, de, de trabalhar com um pouco mais de, é, de estratégia essa relação com os países vizinhos, né, a ideia de tentar é, promover boicotes e, e é, bloqueios às relações diplomáticas com países que geograficamente estão no continente é uma ideia que não, não tem muita... Muita é, condição de, de se desenrolar, se desenvolver em algo útil para qualquer um, né? Ainda mais quando os próprios Estados Unidos estão removendo aí as sanções sobre a Venezuela, que é um dos países com, aliás, o país com a maior reserva é, de petróleo do mundo. Além disso, os Estados Unidos an anunciaram investimento privado anti-imigração de 1,9 bilhão, de dólares, ou seja, é, você convida seus países vizinhos para anunciar que está gastando quase 2 bilhões no momento de hiperinflação, de todas as crises que a gente está assistindo, é, você vai gastar dinheiro não para é, combater as causas da imigração, mas para combater a, a consequência né, dessas causas é, ainda com dinheiro que se fosse investido num país como Nicarágua como Venezuela que são países da onde mais saem imigrantes com certeza teria um efeito um impacto muito positivo então é sem dúvida uma oportunidade de, de exercer essa liderança que os Estados Unidos está desperdiçando e, e sai a liderança americana sai menor desse encontro, ao mesmo tempo que a liderança latina, as lideranças latinas saem maiores, é, entre elas o presidente argentino, que fez um comentário bem, bem direto, dizendo que, é, os países, que os países que estavam representados na... na, na no encontro, não, não, ninguém deveria né, dizer quem pode ou não participar do encontro, é, o presidente chileno, que também teve uma participação muito positiva, teve um bom, é, uma boa interação com a população local, é, ele se destaca aí entre as outras comitivas, por, por levar uma comitiva mais, mais compacta, e é, ter uma agenda mais despojada, andar entre a população, diferente aí de outros presidentes. E o presidente brasileiro também sai, eu diria, um pouco maior desse encontro, porque ele conseguiu essa bilateral com o presidente americano, então isso eleva a importância do Brasil. É, ao mesmo tempo, ele conseguiu neutralizar um, um cenário aí de, de ataque na sua imagem lá no, no exterior, né? uma vez que é, é justamente num momento como esse existe uma crise de imagem acontecendo em relação ao jornalista britânico e o indigenista brasileiro que desapareceram na Amazônia, é, mas se apesar disso o presidente americano se encontra num, numa bilateral com o presidente brasileiro, então é, isso deixa de ser algo, uma coisa tão séria, né, porque se fosse tão séria, não, não deveria, é, um encontro assim não deveria acontecer. Né, mas o, o Biden é, evitou muito encontrar com Bolsonaro, mas se o Bolsonaro não estivesse presente nesse encontro, nessa cúpula, não haveria sentido, né, porque a maior parte da população das Américas, da América Latina, estaria, não estaria representada. Né, sem o México já foi bastante constrangedor, porque os Estados Unidos a maior parte da população de imigrantes nos Estados Unidos é descendente de mexicanos ou, ou imigrantes mexicanos né e o Biden por ser do partido democrata ele tinha aí a, a, a, a o apoio a confiança desses eleitores de que eles de que ele mudaria um pouco essa política imigratória americana então por causa disso a mídia americana não poupou críticas ao presidente Biden, dizendo que ele, por pouco, escapou de um debacle da, da cúpula, é, mas que não foi suave a, a participação americana aí nesse evento. Esse, a reação a esse evento foi, certamente, muito ruim para a sua imagem, porque ela é, acabou é, mostrando como que a, a, a liderança americana... Na região já não é mais como era antigamente. E, é, que, e acabou, ele acabou com isso promovendo uma, uma cúpula onde o grande fato foram as críticas, as críticas que sofreu é, de outros países. Né? Então, é, vamos olhar um pouquinho agora para o mapa, o que, que eu, olhando esse mapa Mundi nos mostra sobre essa.. Uh, uh, o que está em jogo num encontro como esse. Né? Então, primeiro olhando aqui uh, a pirâmide né, do, de como, como está construído o mundo pela gamificação, pelo olhar da gamificação competitiva, né? como que o mundo está organizado e ele está organizado aqui numa espécie de ranqueamento. Né? Os países que ficam, os países vencedores do jogo são os países que têm, mais capital que a média, e os perdedores são os que têm é, mais capital humano ou é, menos renda per capita que a média mundial. E, e, e a, a, a, a influência que os Estados Unidos exercem nesse mundo, ela é, ela é praticamente de país que impõe a ordem mundial, né, que diz os países que têm direito de dominar e os que não têm, é, os que estão acima e os que estão abaixo, e a fronteira que os Estados Unidos têm com a América Latina, ela é a, a, a, a, a materialização dessa fronteira teórica, né, se você olha a fronteira entre Estados Unidos e México, ela é essa, exatamente essa linha aqui, que é a linha que separa o, os países que estão acima da renda per capita mundial, acima da, da média mundial de renda per capita, como os Estados Unidos, o Canadá, e os que estão abaixo, né, na, na fronteira é, que separa Estados Unidos e México, nós vemos uma fronteira é, também de, de média de renda uh, que, que separa não só a geografia desses países, mas também a, a, as economias né, e, a, e o, o equilíbrio econômico que existe em cada uma delas. Né? Então, essa relação aqui explica também um pouquinho sobre a, a relação comercial entre Estados Unidos e México, porque é, a gente pode olhar aqui como o México é um país que exporta muito, ele é um país... É, Bastante exportadores, o México, apesar de ser um país menor que o Brasil, ele exporta bem mais que o Brasil. É, a pauta de exportação mexicana em 2019 foi de 520 bilhões de dólares e a maior parte disso para os Estados Unidos. Né? Só que a gente olha aqui o que, que o México exporta e a gente vê bastante produtos, tipos de produtos industrializados, carros, e máquinas, computadores... É, só que essas tecnologias não são originais do México, né, ele também importa esses, esses componentes todos da Ásia, monta e depois revende para os Estados Unidos, porque o México faz parte de uma, de uma, é, de, um, de um bloco comercial econômico chamado nafta, e que é, é um bloco é, de, de livre comércio, né, de um bloco parecido com a União Europeia, né, então, é, e aí o México, ele vende a mão de obra mexicana, né, um país populoso, para essas multinacionais japonesas, coreanas, chinesas e de outros países que fazem a montagem dos seus produtos lá no México para vender para os Estados Unidos, que é um dos países mais importadores do mundo, né? Em 2019, olha a pauta de importação dos Estados Unidos foi três, quase 3 trilhões de, de dólares, né? Então, é, os Estados Unidos importa mais do que exporta, ou seja, os Estados Unidos consome mais do que produz. E essa diferença entre o que os Estados Unidos consome e produz é da onde vem a dívida americana, que já é a maior do mundo, né? Que, que já é estratosférica é, e que não para de crescer conforme o Banco Central Americano continua imprimindo dinheiro para justamente financiar projetos como que não que não é, que não colaboram com a economia, como projetos anti-migração ou é, projetos de é, de desenvolvimento de tecnologias militares e coisas do tipo que, que não servem né, para a economia real de modo algum. E, e aí, é, além de já ter um dos maiores gastos militares do mundo, é, os Estados Unidos continuam aumentando esses gastos militares é, nesse período aí, é, tem feito várias transferências de, de armas, transferências de recursos para a Ucrânia, né, que está em guerra com os Estados Unidos, como eu comentei no vídeo no vídeo anterior. E isso tudo soma mais é, essa conta da inflação, né? Porque é dinheiro que quando quando o Congresso aprova, né? Quando o Congresso aprova que o governo o tesouro americano repasse recursos para a Ucrânia, ou, pra, ou, ou armas, ou coisas do tipo, é dinheiro que é removido da economia real. Né? Quando o, o, o Banco Central americano aumenta os juros, é dinheiro que sai da Bolsa, que, que deixa de financiar atividades de empresas tipo Tesla, é, Google, etc., para financiar, é, projetos de, de armas ou mesmo campanhas né, militares ou, né, ou, ou uh, rebeldes, enfim, coisas que, que é, não, não acontecem há pouco tempo é, em relação à a, a, é, atuação americana no resto do mundo. Então, a gente... Acabou de ver aí a maneira como os Estados Unidos saiu do Afeganistão, deixando bilhões de dólares em armamentos com os talibãs. E os próprios talibãs já tinham ficado com, com muitos recursos que os Estados Unidos investiu lá no período da ocupação soviética. Né, e semelhante a isso aconteceu com ISIS ISIS, né, o Estado Islâmico lá, que, que ficou com armas que haviam sido deixadas no Iraque e Então, essas uh, atuações, essas intervenções equivocadas dos Estados Unidos produzem prejuízos para a economia global como um todo. E, e aí, agora a gente está vendo isso se repetindo na Ucrânia e com severas consequências para a Europa, que é quem mais vai pagar essa conta. Né? E a Europa é um aliado importante dos Estados Unidos, porque... Tem vários países da OTAN na Europa e, e a OTAN adquire muitos armamentos americanos, ajuda a, a pagar né, um pouco a conta da, da proteção militar que os Estados Unidos vende para os países ricos, para os países capitalistas. E... Só que essa proteção militar está cada dia mais perdendo sentido, né? porque o... o... O, o comunismo né, já não é como era no século passado, a China e a Rússia já são é, países de economias de mercado admitidos no MC, já tem um comércio multilateral com todos os países do mundo, tem é, influência né, sobre regiões como a América do Sul por causa das commodities que... que eles compram da Argentina, do Brasil e outros países uh, do sul global, né, da África. Então, é, a, a, a Rússia e a China já estão plenamente inseridas na economia é, de mercado, na economia mundial, e os Estados Unidos já, já não tem mais é, essa ameaça né, a quem proteger, de quem proteger, né, e mesmo a questão da Rússia, que é recente esse ano, é, ela ainda não é uma unanimidade, não, talvez não venha a ser é, nunca uma unanimidade aí dentro da, da União Europeia, tanto é que países como a Hungria não aderiram às sanções, e, e por quê, né, porque, a, a Rússia é importante para a economia da União Europeia, extremamente importante, né? E é, muitos países sabem que é, a, a, o comércio com a Rússia, ou as relações com a Rússia é melhor, é, gera mais benefícios do que malefícios para a União Europeia. É, só não é bom mesmo para os Estados Unidos, porque é, isso... É, faz com que a União Europeia, que é um aliado, é, financie a economia de um país que é um adversário americano, e principalmente na indústria militar. A, a Rússia é uma exportadora de armas é, e, e outros tipos de maquinários, e, e está com isso agora é, ganhando cada vez mais clientes, né, conforme ela mostra a eficiência das suas, das suas tecnologias, no campo de batalha, e também quando os Estados Unidos tentam obrigar os outros países a impor sanções à Rússia, ele acaba, é, os países que, que já não têm muita proximidade com os Estados Unidos, vamos falar aí do Irã, é, a Índia, a Índia é um país bastante próximo dos Estados Unidos, mas é, essas tentativas de isolamento fazem, na verdade, esses países se aproximar mais da Rússia, né, pra até para tentar manter uma, uma postura mais neutra, independente. E isso tudo está acontecendo por quê? Né? Porque os Estados Unidos têm uma, um, um status no, no jogo mundial aqui, ele ocupa justamente essa, esse lado de cima, né, do andar de cima. E tem um ditado que diz que tudo que sobe um dia desce. Né? E o que está que descendo no caso? tá descendo é essa, esse essa tecnologia essa esse know-how que durante um tempo os Estados Unidos tinha é, liderança tinha uma vantagem por causa do, da vantagem que que ele herdou ainda da Segunda Guerra enquanto o resto do mundo todo estava destruído né Europa todas as indústrias da Europa Japão China nem tinha ainda indústria Rússia foi é, também um dos países que sofreu maiores perdas e, e os Estados Unidos se, se saiu da guerra com, com praticamente tudo intacto é, na sua estrutura continental e podendo financiar e produzir e vender para o mundo todo, então o pós-guerra americano foi muito próspero e, e isso deu para os Estados Unidos recursos ilimitados para desenvolver tecnologias de ponta, né, só que se a gente olha para é, a história do mundo, a história do mundo, sempre as maiores economias do mundo foram as economias da Ásia, principalmente China e Índia, que já eram impérios muito grandes e populosos é, há muito tempo, ao longo de todo o período medieval, ao longo de todo esse período é, que a Europa é, passou por um por uma idade eh, média, a China e a Índia eram os, os, as potências comerciais do período, e, e durante apenas um gap de 500 anos, aí ou menos, né, durante um período de 200 anos de industrialização, é que a Europa eh, se, se destacou, se desenvolveu eh, um pouco mais do que a Ásia, eh, e isso acabou transbordando para os Estados Unidos muito por causa da semelhança é, climática, é, ambiental que os Estados Unidos e América do Norte têm com a Europa. Então foi fácil transportar a agricultura e tudo da, da Europa para a América do Norte. E, e isso deu ali um, uma janela de oportunidade de desenvolvimento para, para a Europa e a América do Norte despontarem, né? Só que foi só é, a, a economia asiática voltar a abrir, principalmente a chinesa, e deixar as indústrias europeias, americanas, se instalarem na China, para que os chineses aprendessem um pouco como funciona esse jogo, e começarem também a jogar esse jogo. Né? Então a China já está ultrapassando essa linha aqui, é, nos últimos anos, principalmente no pós-pandêmico, é, a China já está entrando aqui, invadindo esse quadrante aqui, que é o mais característico da Europa, né, se tornando um país com muita população, mas também muito capital, e muito capital intelectual, cada vez mais, né, principalmente porque os estudantes chineses se formaram durante décadas aí nas universidades americanas, e, e agora a China já tem muitas das melhores universidades do mundo, e a Rússia está também agora se posicionando cada vez melhor nesse quadrante aqui, que é o, capitã, o, o quadrante do capital industrial, do capital bélico, do capital financeiro, que é o quadrante aqui dos Estados Unidos. E, ou seja, é, China e Rússia estão é, se estabelecendo como um novo status quo no mundo, né, principalmente um status quo... É, Euro é, sim, mais euroasiático, e que faz concorrência a esse status quo é, norte-atlântico, né, e, e, a, e o que, que isso pode mudar, né, literalmente o que surge aí é a possibilidade de existirem instituições internacionais é, que tenham um alinhamento político diferente das, das instituições é, norte do Atlântico Norte, e isso significa instituições alternativas a um Banco Mundial, um FMI, é, talvez a ONU, é, onde, onde o, os outros países menores do sul global podem ter maior representatividade, né, justamente o que a gente viu aí sendo... É, Acontecendo na prática quando os Estados Unidos chama todos os países da América, mas diz alguns que não podem estar presentes, né? E que são justamente países que, que são mais, uh, mais. com histórico de, de desigualdade, com histórico de, é, de, de. dificuldades internas em se desenvolver, mas também de é, não, não colaboração com os Estados Unidos no, no plano geopolítico. E, então, é, isso mais uma vez mostra como que está em retração a capacidade de influência americana sobre o mundo. E isso, por fim, resulta no quê? Resulta em um, uma moeda... É, que é aqui vamos dizer assim o, o a alma de toda a economia é o valor da sua moeda porque é nela que está depositada a confiança em todas as instituições que que coordenam essa economia então é, com, quando as instituições norte-americanas no caso a presidência é, pisa na bola ela diminui o valor da, da, do ativo né, da marca Estados Unidos no mundo, e essa marca está profundamente ligada a, a, a moeda, né, a, a marca dólar americano, é, o, o almighty, né, como dizem, o todo poderoso dólar americano, é, de, do seu status de é, moeda padrão do comércio mundial, que ficou estabelecido em Bretton Woods, no pós-guerra, é, quer dizer, ainda no fim da Segunda Guerra. Então, é, o que, que isso implica? Implica que a gente vai continuar vendo os investidores desconfiando dos Estados Unidos, da capacidade dos Estados Unidos de liderar o mundo capitalista, da capacidade dos Estados Unidos de, é, de coordenar uma agenda e, e, um, e um, um soft power, uma influência sobre o mundo para é, conduzir os países em um desenvolvimento capitalista e, ao mesmo tempo, é, cada vez mais o protagonismo do, dos países não alinhados, os países do Sul e o, os países da Eurásia, é, sendo presente né, na geopolítica americana, latino-americana, né, justamente Venezuela, Nicarágua, Cuba... É, tem boas relações com Rússia, China e, e, e isso é, torna a, a possibilidade aqui de um, de um tipo de União Americana, é, uma grande União Americana, cada vez mais distante. Isso seria absolutamente necessário para os Estados Unidos com, conseguirem competir com uma China. Que sozinha tem mais gente que todas as Américas juntas, né? E tem mais dinheiro também. Então, é, e ainda aliada com a Rússia, que tem armas e, e também vários tipos de tecnologias de ponta, aeroespaciais e tudo mais, é, seria bom para os Estados Unidos ter mais aliados num momento como esse. E, e a, a, aparentemente isso não está. A alta gestão, a alta liderança, a tecnocracia americana que hoje manda é, de, de, de, um, um, largamente nos Estados Unidos pelo governo federal, é, isso torna essa, essa elite política americana cada vez mais... É, alienada né, da, das suas relações geopolíticas e, e cada vez mais em xeque é, no sentido de, de conseguir produzir, imaginar ou, ou elaborar um novo projeto americano de, de influência mundial. Né? Eu acho que os Estados Unidos estão, é, nesse momento, ainda jogando o, o, a geopolítica seguindo uma doutrina que já está obsoleta, né? uma doutrina américa para os americanos, né? ou seja, a América toda para os Yankees, né? os norte-americanos que é, dizem quem pode e quem não pode estar é, na, na, na cúpula das Américas. Né? Então isso é uma doutrina aí que, que já não vai mais ter como como continuar uma vez que é, a China já está muito fortemente presente na economia da América do Sul, do México, porque os Estados Unidos não compra da América Latina, né? Ele compra muito pouco, ele só compra produtos é, commodities, né? De baixo valor agregado, ele só quer vender para a América Latina, né? Quem compra mesmo dos Estados Unidos é a própria América Latina que compra. É, todos os produtos culturais, compra toda essa produção industrial mais fast food, etc. que, que, que são as marcas americanas que são muito é, consumidas né, na, na América Latina. E, por fim, o que, que tudo isso significa? Né? Significa que é, os Estados Unidos, ainda, apesar de terem sido o país que eu diria assim, foi o berço da teoria dos jogos, da utilização da teoria dos jogos nos problemas econômicos, geopolíticos, é, na, na questão da, das estratégias nucleares, enfim, várias aplicações que ela já teve. A teoria dos jogos acabou sendo é, descontinuada nos Estados Unidos, a maneira como ela vinha sendo aplicada né, ou estudada, e. E o motivo disso eu acho que é porque ela mostra o equívoco dessa atitude, dessa postura dos Estados Unidos de quererem jogar um jogo, um jogo de soma zero, onde alguém ganha e alguém perde. Né? Essa fé cega na competição como uma, como uma, uma força, como uma, um princípio civilizatório, né? no ranqueamento de tudo, na hierarquia de tudo, é, acaba não dando certo. Por quê? Porque tem situações, como a teoria dos jogos explica, que se, vo se você não ganha junto com o seu adversário, os dois perdem junto, e nesse momento isso fica explícito aí na situação da, da guerra da Ucrânia, onde todos estão perdendo, é, fica explícito na questão da América Latina, na questão da Venezuela, quando todos estão perdendo, é, fica explícito na, na, na, na economia chinesa, onde ela consegue é, criar, é, estruturar situações de ganha-ganha, relações de ganha-ganha com outros países, e tem ganho cada vez mais influência, e tudo porque ah, os Estados Unidos querem jogar um jogo onde o outro perde para ele ganhar. Né? Só que é, a, o mundo está tão embrenhado, tão amarrado, tão conectado, que não é mais possível alguém ganhar com alguém perdendo, né, e, e apesar desse pensamento ter surgido nos Estados Unidos, é, parece que eles são o país do mundo hoje que mais tem dificuldade de entender isso, então, o, o que essa cúpula das Américas acaba é, gerando aí de, de lição para a história é que os Estados Unidos estão no caminho contrário que deveriam, inclusive no livro A Jogada de 2018 eu comento um pouco sobre é, a falta que, que faz uma União Europeia das Américas, né, um, um tipo de instituição que, que servisse para evitar esse tipo de atrito que a gente viu entre o presidente Trump e o presidente Maduro da Venezuela, é, ameaças de de usar a força militar aqui na América do Sul, né? tem toda a questão da Amazônia e o narcotráfico que que existe na região, seja num corredor de exportação para os Estados Unidos, seja no corredor de exportação para a Europa, que é o Brasil, né? esses são pontos que eu comento aí no livro também, e, e os prejuízos que isso gera, né violência que se espalha é, em todos esses países, não só na América Latina, mas nos Estados Unidos também tem muita violência decorrente do, do consumo de drogas, os Estados Unidos são o país que mais consome drogas no mundo, é, e, e são isso várias situações onde a gente vê uma relação perde-perde, né? ou seja, é, o pessoal não está conseguindo entender... A, a teoria dos jogos nem, no, nem no, numa analogia onde só existem dois jogadores né, nem no mínimo mas é, isso é super natural e previsível do processo da teoria dos jogos porque porque o jogador que, que sobe nesse jogo né que chega no status quo ele ele começa a achar que ele que ele é, não, meio que é, tem o poder, eu tenho o direito de mandar nos outros jogadores que não chegaram nesse status, e, e, e fica um pouco cego pela vaidade, pela, pelo status, pela é, arrogância de, de, de ter mais dinheiro, de ter mais poder, e, e aí começa a... a a tomar decisões equivocadas, seguir por estratégias equivocadas e, e inevitavelmente ele perde esse status depois, né? Porque porque não não é, conseguiu se estabilizar nesse status, né? Não conseguiu entrar em harmonia com um papel maior que ele exerce para o planeta e e o mundo está hoje assistindo aí um, um, um, uma situação onde a, a, o recuo da, da liderança americana, da capacidade americana de or, ajudar a organizar o mundo, é, gera vácuos de, de poder, né, como esse caso do Afeganistão, do ISIS no Iraque, é, que produz várias consequências negativas para o planeta, e, é, e isso também está custando muito caro para principalmente o uh, cidadão americano que está sofrendo cada vez mais com a, a desigualdade, com a inflação, mas nós, latinos, também pagamos essa conta até um pouco mais pela inflação, mas também pela, pela, pela alta dos juros, porque quando os Estados Unidos sobem os juros para conseguir custear eh, os seus gastos militares, etc., é, ele produz, ele exporta a inflação para o mundo todo né, ele, ele encarece tudo porque simplesmente é, o governo americano está retirando do mercado é, mais petróleo, mais minérios é, e, e num cenário como esse que a gente tem guerra e tem é, redução da atividade industrial é, e sanções a um país que é um grande exportador de minérios como a Rússia a gente tem um cenário onde essas moedas todas começam a se desvalorizar em relação às commodities é, e, em especial, a gente pode falar do ouro e prata como, como alternativas né, para se proteger dessa desvalorização. A gente pode também falar aí do, do alumínio, como eu, eu comecei a comentar num, num e-mail, é, que é um material super usado na indústria, né, ele é usado também na indústria automotiva, na, na fabricação de armas, e que consome muita energia para ser fabricado, né, e também tem a famosa tese do urânio, aí que é, é uma, também um tipo de minério que é muito... muito exportado pela Rússia e pela Ucrânia e, e que por relação com a, com a questão energética também tende a, a se valorizar. Então isso, isso seriam aí alternativas que a gente tem para se proteger dessa inflação. Tem também o Bitcoin, né, que também é uma um ativo, uma espécie de ativo aí que surgiu também com essa com esse propósito de o que que vai substituir o dólar quando esse sistema se esgotar e, e, e no, no caso, né a gente pode esperar é, para ver tanto a inflação do dólar como do euro, como é, da, da, do real e outras moedas fiduciárias, porque todas têm uma, uma dependência grande desse, desse sistema do dólar e... e, e todas uh, sofrerão essa inflação, não vai, então, adiantar você comprar dólares ou comprar euro para se proteger da inflação do real, porque o, o dólar e o euro também estão se desvalorizando em relação ao petróleo, né? e quem está se valorizando nesse, nesse momento é o rubro russo, mas o rubro não é uma moeda é, com... com natureza de ser uma moeda é, forte, pelo contrário, o, a Rússia tem uma estratégia de desvalorizar o rublo em relação às moedas dos países ricos, então não é uma moeda que, que também talvez sirva para a gente se proteger da inflação, é, e aí com isso o que resta são esses ativos reais é, que conseguem estar tá mais protegidos da inflação, é, imóvel é uma possibilidade de investimento, como sempre é, né? é, um, é um investimento seguro, mas ele também vai oscilar é, conforme a, a política econômica local do Brasil é, acertar ou errar, e aí a gente está num ano eleitoral, a gente está num período complicado, então a inflação do real ela faz com que o investimento imóvel talvez oscile é, oscilhe, tenha, tenha um, um desempenho ruim em relação a outros tipos de ativos que são mais globais, né do que o imóvel que é muito local, é muito ligado à economia local. Então, é, essa é a, a análise geral aqui, que eu poderia fazer do, do nosso tabuleiro é, geopolítico Usando a gamificação E a teoria dos jogos como um Instrumento de leitura né? é, Se você Quiser baixar esse kit e, e acessar um curso gratuito É só entrar aqui no site Jogada.org escrever seu nome e seu e-mail que você recebe o kit E vai participar da, da lista de, de e-mails E receber mais análises como essa E se você quiser é, é, ser, é, jogar esse jogo, receber uma consultoria, ser tema de um, uma gamificação também, é, colocando a sua empresa, ou a sua escola, ou a sua carreira, o seu projeto pessoal aqui no tabuleiro, se quiser jogar com a gente, com um especialista nessa metodologia, é só, é, só você é, marcar, clicar no botão que vai ter no final do e-mail e pelo WhatsApp mesmo a gente marca um horário e a gente faz uma jogada para você. Valeu, então, fico por aqui hoje e aguardo você no próximo vídeo. Não deixe de seguir o canal, é, clicar no sininho e também de seguir o nosso Telegram, é, a Jogada News, arroba Jogada News. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.